Eu sou o Ronaldo, estou aqui no Alto da Morgiana. A Morgiana é onde é que tem uma história bonita, rica e franca. Eu estou conhecendo um senhor. Como que é o seu nome? Pedro. Pedro de quê? Pedro Miguel Sintra. O senhor é Sintra? Eu oh. sou Pedro. O senhor é natural de Jericoara. Jericoara. É. Jericoara é, é pertinho é. aqui de Franca, né? É, é perto. É, é, daqui lá, acho que é uns 30 quilômetros. Mas, um 30, 30 quilômetros. O município é. divide com Ribeirão Corrente, É, a senhora Cristais Ribeiro Paulista. Corrente. Divide com Cristais ou não? Jeriquara? Divide, é. É, é divide, mas fica bem longe, né? De Cristais lá. É, é mais longe, é né? É mais longe. Jeriquara. Ô, Sr. Pedro, hum? o senhor é... Quantos irmãos não, agora só eu. O senhor faleceu tudo. Minha família. Só tenho eu agora. Mas e o nome dele, dos outros irmãos? Tinha chamado José, José Miguel, João Miguel e Carolina. E agora o Pedro Miguel. Agora o Pedro Miguel. Ou, então o Miguel está em todos os nomes. É, vai em todos os nomes. O pai do senhor como que chamava? Alfredo Miguel Sintra. Alfredo Miguel Sintra. Uhum. E a mãe? A mãe Maria Concebida Sintra. Irmãos do pai do senhor? Hein? Os tios do senhor? Tio? É. é tinha um tio lá em Glicora, mas agora faz tempo que nem não vou pra lá. Acabou muito também. Aqui, o João Menino, fala João Menino. É, o Jonas Alves foi o um vereador também. Jonas? Jonas Alves. Alves. E mais quem? Há muitos anos, ixi. É. Hoje está o caminhão do chocolate passando aqui, é. e a gente também tem que divulgar um pouco desse negócio. Ah, irmãos do pai do senhor. E da mãe do senhor? A mãe, é minha... o pai dela é Manuel Alves. O Alves é aqui de Claraval ou não? Não, Jeriquara. Jeriquara é. também? Tá aqui tem Alves e tem Cinta também em Claraval. Claraval. É. Eu quero chegar lá em Claraval. Agora o avô do senhor é de onde? Para o pai de pai? O pai de pai é Berlândia. Que é o não, Citra. é meu, meu avô. Ele chamava como que era o nome? Não, o nome dele é para Eu cheguei, nem cheguei a conhecer ele. Ele morava para lá e não morava para cá. Ali em Jeriquário tem o senhor, ele já é falecido. 98 anos, ele era Sintra. Como é que é o nome dele? Eu, me faltou agora o nome, mas ele um dia falou pra mim, o assim, oh, Sintra é tudo um só. Ei? Que vieram aqui, tudo aqui desse claraval aqui, foi esparramando na região de Cristais Paulista, Jeriquara, que esparramou, porque é, Minas Gerais ficava ali, o claraval é, tudo o clarava pertinho. Eu aqui. É, o Alves do senhor é de onde? É, da mãe do senhor? É... Lá de Jericoara mesmo. De Jericoara? É. O senhor conheceu o avô? Meu avô, parte da, da, da mãe, eu conheci. Como que chamava? Manuel Alves. Manuel Alves. É. O senhor conheceu ele, o senhor tinha que idade na época? Ah, mas ele já, já era mocinho, já. Eu conheci desde pequeno, porque ele morava lá no Jericoara, né? Ele senhor... morava na fazenda, mas sempre nós lá. Ele morava na fazenda? É. E o senhor, o senhor nasceu na fazenda ou, ou na Xeriquara mesmo? Não, eu nasci na fazenda, mas fui estrada em né? Xeriquara. Na Ixeriquara? É, Fazenda Ponte Nova. De quem que era a fazenda? É do meu o irmão da minha mãe, Francisco Alves. Francisco Alves. É. O senhor morou na fazenda que, até que idade? Ah, lá eu vou até, comprou também uma fazendinha também, meu pai? Ela até os 13 anos. Mas então você estudou lá na, na fazenda? Ei? Estudou. Estudei até a quarta certa. Mas você estudou aonde? Na fazenda? Não, não em Jericoara mesmo. Em Jericoara? É. Via e voltava? Via e voltava. Era perto? É perto, é 5, 6 quilômetros. Andava todo dia. O senhor lembra de professor? De, de... Oh, eu lembro uma que até morreu há pouco tempo. O primeiro professor eu chamava Ieda. Ieda? Ieda Buter. É lá de, de Pinhal, em Jericuara. E mais quem que era professor do senhor? tinha um aqui de Franca, como que chama Zuleika, até de cor. Dona Zuleika? É. De cor que o senhor fala é morena, é morena. Bem, bem fechado. É, bem fechado. É. O senhor conviveu com muita gente morena, né? Conviveu? Na roça, na... tinha muita gente, tinha, né? Tinha. Pessoal, tempo tinha muita gente, né? Na roça. A roça era. Ela sumiu tudo da roça, da tab... cidade. Também tinha muito é, trabalho e o trabalho era tudo manual, né? Uhum. Qualquer propriedade tinha aí quatro, cinco famílias morando, sim, sim, né? Sim, sim. Porque hoje tem as propriedades grandes e, e pouca gente trabalhando. É. Mas é mais a máquina, né? Mas é máquina. Hoje é tudo quase que máquina, né? Não usa mais braçal quase. O senhor saiu da, da roça com quantos anos? Assim... Ah, eu sei lá com 12 anos. mudou para Jericoara. E, e de Jericoara o senhor veio para Franca? A Jericoara foi daí, eu fiquei em Jericoara mais ou menos uns 12, 15 anos por aí. Depois vim para cá. Aí entrei no MDR, depois entrei no IDR. Departamento de estradas é de rodagem. Assim, rodagem. O senhor trabalhou quantos anos, D.E.? Trabalhei 43 anos. O senhor conheceu o senhor Esdras Quintino, meio gordo? Conheci, morava para baixo de casa, assim, Ali na Vila Raicos? Na Vila Raicos, é. meu amigo. Eu moro na do Dumont, mas é pertinho da casa dele também. Esdras. Esdras, é. Era meu amigo, né? Era. A esposa dele chamava a dona Rú... É, é oh. Rútil, Não. Mas, pô, Deus não, não. É o ministro, não é? Natalina. Natalina. Dona Natalina. Então, é... morreu novo ainda. Morreu novo. O senhor está com quantos anos, desculpa? 83. O senhor está novo ainda? Está nada. Meu. Daqui um tempo, hoje está a moda, agora fazia 100 anos. né? Era? É. O senhor andou então nessas nessa rodovias aqui, muito aí em cima de caminhão? Ixi, andei. Em cima de caminhão, na carroceria de caminhão, né? Quando, quando eu entrei eu entrei em Ribeirão. Aí eu trabalhei na região de Ribeirão. Aí depois que eu vim para a Capa Franca, era 1970. Eu trabalhei em imigrante. Aí, imigrante? É, aquele é de São Paulo, a Santos. Mas quando o senhor fez o concurso lá para entrar na, na, no DNR, aí eles que escalavam. É, não. Colocaram assim no. O rei de Ribeirão me colocou lá. Meu, meu cunhado trabalha no pedágio, quando DR tinha pedágio, Sim. e ele arrumou para mim. Já fui direto. Não fui concurso nenhum. Até agora, depois que eu fui fazendo alguns, alguns exames, foi indo. Aqui em Franca o senhor trabalhou quantos anos aqui? Ah, Só em eu Fran. trabalhei oito em Ribeirão. Também 27 anos aqui. 27. Foi mais cinco não os 35, mas trabalhei mais oito anos, que aí terceirizou e uma firma de Rio Preto tocar então tá fiscalizando isso. O, o, o local de trabalho do senhor ele ali perto da prefeitura, lá de Barta da prefeitura. É, né? hoje é o hoje. A Ciretran. É. E lá funciona ainda o DR também? Funciona? Não, não o DR funciona, mas acabou de funcionar tudo. Lá tem três, lá não é de, de, da firma. A firma paga para pessoal é uma experiência boa né esse é. trabalho da né é. fiscalizar as rodovias é. eu trabalhei 8 anos depois eu entrei 35 eu saí que eu entrei 70 anos não podia trabalhar mais Dispensa, né Dispensa. mas é um, um, um tempo bom né é bom aqui nessa região vocês tinham quais são as rodovias que vocês tomaram conta Essas... aqui nós já em 2 para cá, pro lugar de São Joaquim, um colega que morreu por pouco tempo. E eu precisava de Franca Rifânia, os acessos a Alto Porão, Ingaçaba. O senhor lembra disso aí quando tudo era terra ainda, né? É terra. Porque asfaltou foi pouco tempo, foi na época do Orestes. Não, essa aí faz tempo, né? O primeiro, por morar aqui em Franca, eu moro em Franca três vezes, como estava no DR. Morar em acampamento. Mas que relocou para o asfalto lá. Na época do asfalto? É. É, um relocou para melhorar alguma curva, coisa. Agora hoje, ali já, já terceirizou tudo. O senhor falou uma expressão que, para mim, é, é, é... Relocar é tirar umas curvas, acertar... É, é melhorar, dá melhoramento na, na, na, nas pistas, né? Para tem uma curva fechada, fazer de novo para melhorar. Eu Ô, seu Pedro, ah, eu li no livro, e eu não sei que livro que é mais, que as estradas nossas foram marcadas pelos cascos dos animais, é. dos boi, que eles primeiros desciam ia iam fazendo o trilho. Depois daquele trilho eles iam ampliando o trilho, é. com enxadão, é. com enxada. Aí com um pouquinho começou a passar os carros de boi. É. Dos carros de boi que aí o negócio ia... Arrancando os barrancos, né? É. E, -e ficava sempre com muita curva também as estradas, sim. né? Porque era margiano, né? É, sim. É. fazia de qualquer jeito naquele né? tempo, Nem, nem maca tinha. E eles falavam é, de carrocinha. Os aterros, aquelas coisas. Carriola, enxadão e, é, é, e. E, e as carrocinhas de limão, né? Carrocinha. É quase fazia aterro. O, o senhor está falando aqui, mas muitas estradas foram construídas por fazendeiros, né? É, muitas foi. O... o zendeiro ajudava, né? Ajudava a construção, é. a mutirão, dava alimentação é. pro povo. É, arranjava as ferramentas pro pessoal trabalhar. E hoje é o estado de São Paulo que tem as melhores estradas. As melhores estradas. É. Porque também o senhor tá falando sobre relocar. Tirar uma curva é, é muito complicado. É, eu curva fechada, então é ampliar mais era para tirar um pouco da curva. Fazer é uma curva mais, mais leve. Mas isso dá uma trabalheira danada, né? Bicho. Desapropriar... Não teve jeito a Anchieta Velha, de São Paulo a Santos, que é lá... Que é muita montanha, né? É. Até hoje, aquele jeito. Asfaltou, mas não, não tirou nada. Já na, na, na outra Anchieta, que, é, que é a mais nova, que tinha é duas. Certo. É o mesmo nome. Na outra, já fizeram, fizeram túnel, Fez viaduto. E a imigrante é a, é a principal. Então o senhor conhece aquele trecho ali bem? Conheço. Eu trabalho de São Paulo. Eu morava em Diadema. O senhor né, começou a estrada ali. E aí, São Bernardo do Campo, por aí. Então eu morava aí trabalhando. Quando eu mudou lá para Itanhaém, acabou acaba de chegar. Ô, ô sou Pedro, hum? e para chegar em, em São Paulo, o senhor ia de quê? Eu é peru. É uma peruca de, de, de batatais, trabalha para o DR. É. Estou lá em 12, na perua, só vinha de 15 em 15 dias em casa. Eu já morava aqui em Franco, então ela vinha de 15 em 15 dias. E para o senhor chegar lá em batatais? Então daqui para lá eu faço, fácil, né? na ria de carro do DR mesmo, foi pegar a perua lá. Eu estou aqui perto da Borgiana e eu perguntei para ele inicialmente se ele tinha andado na Borgiana. O senhor andou na Borgiana senhor? não? Andei. Vixe. E essa Borgiana deixou história, né? Uhum. Mas, mas... Eu ia muito pescar ainda na, na, na Jaguara, então ia de Borgiana, que é a Maria Fumaça. A Maria Fumaça. É. Mas o senhor fez ah, o trajeto de Franca a São Paulo na Borgiana ou não? não? Não, na Borgiana nunca fiz. Fiz de Ribeirão para lá. Lá já, mas já parece que já. Quando eu fui pra lá já era óleo. Ah, a diesel, né? É, a diesel. Aí, eu, aí eu rendia mais a viagem, né? É. Mas pra pescar não tinha muito não, tempo. Não. Aí é, tinha o tá de misto, né? Aí no misto. É. O misto é um pouco de passageiro e é, um pouco de carga? Passageiro e carga. E o senhor pescava onde aqui nessa? Pescava onde vai agora mesmo ali, no, onde é a usina hoje? Trabalho da, da usina ali. Mas não tinha usina na época? Não, tinha? não tinha usina. Era no Rio Grande? Era no Rio Grande. Então o senhor lembra das olarias ali do Rifaina? Era ixi, demais. Onde tinha muita rifaina? Rifaina. E eu vim falar que quando chovia, estava enchente, dava uma lagoa boa lá. E depois que a descia a água, deixava os peixes lá para vocês fácil, né? É, dava muita Corimba, igual gostam de É, Corimba, salgado pra mim, tiver condições. Eu tô gravando aqui. É. Aí. Aí o pessoal, o senhor pescava de quê? Com vara mesmo ou...? De vara. Levava vara no meio do meio do... No... É. era que eu queria levar, né. Que vara que o senhor usava? Aquela de bambuzinho mesmo ou...? Não, bambu próprio, bambu, bambu, bambu jardim. Bambu jardim. É. Aquilo ali tinha uma ciência pra, pra, pra colher o bambu, né? É, tinha... tem que pegar maduro, né. Não pode pegar Madu... verde. Maduro e no, nos meses que não tem r, que é, a gente fala, a... né. Negócio da lua também, mas era mingonjo que né? tirava. É. Né? Aqui nessa região tinha muitas casas de venda que vendia paradigmas. É, dia. velho, foi aí que começou as casas a vender, né, as casas de pesca, começou de a vender. Eu ia comprar já pronta. E o que, é que vocês traziam de peixe de volta? A piapara, é, é, piau, é, é, lá dá de tudo, mas dá uns peixes maiores que a gente não conseguia pegar, né. E, e, e tucunaré? Tucunaré não, nessa época não tinha. O tucunaré, quando chegou, ele. É, pois é, que é japonês, né? Mas é japonês, é, é peixe. Isso... A, a tilapa também. A tilapa. Bem depois. O tucunaré, eles falam que ele, ele elimina os outros, que eles comem muitos filhotes, comem os outros. Ele é, é Homem, meio. Ele é, ele é violento, né? É. Tomam horas, é bem mesmo. O tucunaré. E ele é bom, boa, boa a carne? É boa, não. Só que tem mais cabeça que o corpo. A é absurdo. Eu sou mineiro, lá na minha região, nada substitui a traíra com a cará, né? Porque a gente falava cará, que é um tipo de, é, de car, carpa, né? É. Hoje, Chava tilápia. É, tilápia. E, e a traíra era, era cascudo, a... carpa. cascudo era da... é bom fazer... Cascudo dava trocado. muito, mas é que tinha pedra, né? É. Água e... mais fria, que ficava mais... Ele é próprio para fazer ensopado. Ensopado. É. O cascudo tem que saber preparar ele, né? É. Para fazer uma carne boa. Ô, seu bom conversar com o senhor. Ué. O que, que o senhor fala dessa franca que o senhor conheceu isso aí? Agora ah, tá bom, mais ou menos, né? Bom, bom não tá o que tem. criminalidade demais, né? É violência, né? Violência. O. o... Nós estamos vivendo um tempo aí que se fala de é, Brasil Novo, né, Bolsonaro. Vamos ver se ele, se ele vai melhorar, né. É. A vontade é ter, vamos ver se os outros ajudam, né, o, o, o deputado, senadores, senador, né. Porque a situação estava crítica, não estava? Ah. O Brasil estava na beira do mar. Se deixasse na mão do Lula, ele tinha acabado o resto. É. O que aconteceu mais com ela foi na do Lula, né. É. Negócio... Além dele... dele... Pegar também pois pôs muita gente pegar dinheiro também do estado é. do Brasil. Não aguenta, né? Não, não aguenta. São Pedro, foi bom. Estou aqui é, é, conversando com o São Pedro e, e tem um barulhão aqui danado. Deixa eu ver se... Abaixo oh, aqui para tirar uma imagem aqui do, do São Pedro aqui junto com a gente. O senhor tem quantos filhos, São Pedro? Tem cinco. O nome deles? É Fui César, Raquel, e tem um que de sete anos. Então, tem, o senhor, então o senhor já tem neto? Tem, tem, neto tem neto. Quantos netos? Tem nove. Nove netos? É. A exposição senhor de que família? É aqui de São José dos Soares, de do Oliveira. O senhor conheceu ela lá em... Em São José. Em São eu José. Estava trabalhando aqui na estrada também, tava, relocando para as faltas de Franca São Joaquim. Foi nessa época que o senhor conheceu, era, o senhor Por... já estava trabalhando. Eu é. O Joaquim em Franca, mas trabalhava lá, vinha todo é. dia. Aí não ia andar no caminhãozinho mesmo de, de tordo. Ah, é, o caminhãozinho de tordo. O senhor é. falou agora a expressão que eu ia é. falar. Que era carroceria, é. era fechadinho já. fechadinho. E tinha uns ba um banco. Banco, tudo. As ah, ferramentas ah, separadas para o lado, atrás. E, e tocamos. Tocando a vida. É. O senhor casou em, em São José? Casei em São José. São José. Ali é terra da batata, né? É. Hoje não é mais, agora é terra da cana. Cana. O senhor lembra da época da batata Ixi, lá? O movimento Era só grande. batata que tinha. Só batata. É. Arroz mesmo ninguém quase plantava. Só que o mesmo. É uma terra. É terra boa, hein? É terra boa. São Joaquim ali. É, aqueles é, é meio de terra boa, né? É. Pessoal, o senhor estava falando sobre a população rural que era grande, o, a cana elimina, né? Espanta a família da roça. É, e, é. e... Porque a, a, a pequena propriedade produzida, o cara tinha fartura e tinha muita gente ali é. perto para cuidar de pôr. negócio da cana, ganha dinheiro sem, sem gastar nada, não tem que gastar com, com veneno para pegar e tudo. O pai do senhor, como que chamava? Senhor... Alfredo Miguel. Senhor o senhor, senhor Alfredo. Garanto que ele mexeu com o carro de boi na propriedade eu, pequena. Inclusive cozinha tinha o carro de boi. É? Nós tinha o carro de boi. Quatro juntas? É. Lá, lá eu, nas casas dos meus parentes, todos, todos eles tinham carro. Era o caminhão da época, eu né? Era o caminhão está parado ao lado do banco do.. Deixa eu só filmar isso. É.